Pô, amarelo cheatando todo mundo aí, vai tomar no cu, hein, mano. Eu vou sair dessa partida que não sai, vamos dar banho em mim de novo, mano. Eu só tá falando Vamos que cair, vamos que cai Como que que cair? Fazem essa porra aí, vamos que cair esse merda. <risos> ah, sou... Nossa, filho da puta, mano. Que cuzão, mano, desgraçado, velho. Fala do oh, caralho mano. É muito filho da puta viu mano Que filho da puta mano Mano o Magal mandou aqui na mensagem pra mim Kkk, parabéns ele mandou Você <risos> é um desgraçado maluco Vai ser fudente, mas não aí mano Nunca corri em estrelas, ah, É O mais cara de pau ainda é o amarelo. Mano, esse maluco é o tá mais troll de todos, tio.